Falar aqui, tudo 100% com você. O conteúdo de hoje é uma continuação de um pedido que foi feito por um dos nossos membros lá da comunidade do arq onde ele pediu para que nós desenhássemos ah, uma arquitetura baseando-se numa descrição que ele trouxe para nós. E como este conteúdo é uma sequência, eu recomendo que você volte lá para o conteúdo anterior antes de assistir a este aqui. E neste, nós vamos trazer um desenho explicando a solução, explicando em alto nível como funcionaria essa definição de arquitetura. Bacana? Então... Bora pro conteúdo. Aqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Fisani e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem arquitetos na área de TI. E fica o convite para que você já faça sua inscrição aqui no nosso canal, ou então me siga, dependendo da rede que você estiver, acompanhando este conteúdo, para que você não perca o próximo conteúdo. Tem mais um conteúdo ainda dessa série, e ele vai complementar esta visão, este desenho que nós vamos mostrar hoje. Então fica aí a forte recomendação de estar inscrito ou me seguir para não perder. Bacana, então agora eu vou dividir com você a solução, o desenho, como ficou do nosso case. Aqui então, este aqui é o desenho feito em Draw.io e esta solução tem como base estes requisitos que nós levantamos no conteúdo passado principalmente a parte de integrabilidade, tá? que é bem crítica para a nossa solução, ela se integra com muitas coisas. Então vamos lá, eu vou explicar esse desenho no detalhe para você. Então nós temos aqui o nosso usuário, que tem o seu device aqui, seja um celular, seja o um seu computador. Aqui eu não estou entrando no nível de detalhe da nossa solução, é, falando até da, da linguagem de programação, a gente precisaria fazer um levantamento de requisitos mais detalhado, né? Para identificar ali o que, que a nossa equipe consegue é, produzir, né? Com que linguagem de programação ela conseguiria produzir, tá bom? É, nós estamos adotando aqui um modelo de micro componentes, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de micro -fronts, de BFFs, de APIs, né? De microserviços de micro databases está então de micro componentes em geral, incluindo microservices logicamente, tá? E aí nós estamos falando, tá, que a partir da interface do nosso usuário aqui nós temos é, um showroom, tá, onde de repente o nosso é, usuário está navegando, né, passeando por ali, vendo é, ofertas de, de veículos e com base nessas ofertas de veículos a gente vai é, alimentando aqui um, um microserviço oculto né ele vai sendo requisitado por isso que ele está traçadinho aqui né ele não é um microserviço que traz alguma coisa definitiva ali para a tela mas ele vai populando a nossa base aqui de navegação tá então vou tendo um histórico de navegação falando aqui as coisas que o nosso é, usuário viu né o tempo que ele ficou parado de repente em, em uma oferta e por aí vai daí nós temos aqui uma API essa sim. É, que obtém né ofertas aqui para o nosso usuário tá então é aquele conceito de near real time né À medida que eu vou navegando já vai aparecendo ofertas para ele aqui de repente em formato de banner talvez né aqui a gente dispare também algum tipo de push para ele né dentro da própria aplicação tá então a gente pode ter isso aqui funcionando integrado né eu vou mandando informações para cá e de tempos em tempos eu posso obter informações aqui de ofertas para ir mostrando para o nosso usuário deixar a tela escura e mostrando no cantinho olha quer fazer um financiamento né quer fazer um consórcio e essa tomada de decisão ela não vai acontecer né se vai ser um consórcio ou um financiamento diretamente aqui não tá a gente tem aqui uma engine que é um microbatch, né um betezinho aqui e esse microbatch aqui ele tem integração tanto com uma base aqui de ofertas que ele vai criando tá quanto nessa base aqui de histórico de navegação. Ele também poderia ter aqui uma certa inteligência, tá? E poderia estar acoplado até mesmo a dados históricos do nosso cliente dentro do banco, tá? Aqui a gente poderia ter um universo aí de, de integrações acontecendo por essa engine, beleza? De fato, aqui ela vai popular a, a nossa base de ofertas com base na navegação do nosso usuário. Daí nós temos aqui um outro microbat que faz o envio das ofertas né então, ele vai obter as ofertas aqui nessa base que foi gerada por essa engine aqui e vai mandar aqui para o nosso é, device do nosso usuário aqui tá bom seja ali push e-mail e etc e depois a gente vai ter ali a inteligência né de abrir o meu e-mail alguma coisa assim acontecendo e populando aqui esse histórico de navegação inclusive do nosso do e-mail né do nosso é, usuário final ali beleza bem então aqui nós já temos toda essa parte de é, integração né e inteligência aqui de captura de informações da navegação do nosso usuário e também aqui o registro é, das ofertas né tanto das ofertas enviadas e nós vamos ter aqui também o registro do que ele aceitou que vem dessa setinha vermelha aqui tá? a gente já vai falar dela já desse microbat aqui de integração daí nós temos né com base de repente em uma oferta que apareceu aqui em um banner ou no e-mail ou no SMS o nosso usuário navegando para um outro site aqui que seria aqui o de consórcio ou o de financiamento vai depender do que eu mandei para ele né e de onde ele clicou então vai, vai um link para ele ali talvez em alguns casos de financiamento ou consórcio ou então em alguns casos só de consórcio outro só de financiamento com base né no que o nosso cliente tem ali de histórico bem daí nós temos aqui ambos os micro front ends tá, com BFFs os dois aqui utilizam é, um micro componente aqui de back-end tá e eu fiz questão de colocar aqui que nós temos uma engine de retrai tá Essa engine de retrai ela se faz necessária né não só para tentar várias vezes aqui a conexão com o service bus né caso ele fale eu tento de novo de novo tem uma quantidade de tentativas né caso eu não consiga aí sim eu dou uma exceção mas eu tenho um tratamento aqui tá como também o um tratamento de vazão, lembra que a gente falou de 10 TPS, que é o meu suporte aqui, daqui para cá que a gente tem um SOAP, né? que não estava bem claro para onde ele ia, né? mas a gente tinha um SOAP aqui. E aqui nós temos uma integração que vai direto com o mainframe e a gente está imaginando que o melhor aqui também né, seria utilizar um service bus. Tem muitas tecnologias que fazem esse tipo de conexão com o mainframe, tá? E tipicamente são barramentos de serviço, barramentos mais antigos, mais robustos, tá? E aí nós temos aqui uma engine, tá? Que vai fazer a integração com o Salesforce, tá? Essa engine, que faz a integração com o Salesforce, ela obtém informações aqui de navegação, ou seja, quando o nosso usuário clicou em algum tipo de oferta, né? É, navegou ali no showroom, obteve essas informações ou navegou lá na, na, na, nas páginas de consórcio ou de financiamento, tá tudo aqui, né? E ele também tem integração aqui com a nossa base de ofertas. Então, ele tem toda essa integração e ele manda os dados aqui para o seu Source. Observe que aqui nós temos uma solução que tem muitas integrações, né? E é por isso que a gente optou aqui por microcomponentes. não só temos muitas integrações né acontecendo é, de todos os lados aqui como temos é, portais aqui que precisam ser de certa maneira independentes né por quê? talvez aqui o meu financiamento que tem um link aqui que suporte 10 TPS se ele ficar fora do ar eu não posso comprometer a partir do consórcio que de repente pode ser uma outra oferta que tem um volume tão grande quanto tá e esse aqui vai passar direto aqui por um service bus que vai bater lá no nosso mainframe. Então esse assincronismo entre as coisas é importante para manter a nossa solução, né, atendendo aqueles mil TPS que nós tínhamos também como requisito. E para fecharmos, faltou falar aqui das tecnologias que nós usamos. né? Aqui no nosso banco de histórico nós utilizamos um MongoDB, que é ali para é, consistência eventual, né, e nós temos ele funcionando como um banco de documentos para suportar muito insert, né, de forma bem rápida. Já o nosso banco de ofertas, nós utilizamos um MySQL aqui, né, o MySQL, é, que é um banco relacional, tá, e por que, que nós optamos por um relacional? Porque aqui vai ser mais fácil fazermos, né, toda a, a lógica tanto de busca como também de é, identificação ali de universo de dados, para tomada de decisão ali de enviar um SMS, um e-mail e por aí vai. Bacana, é que, Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like para mim, porque isso ajuda tanto na propagação do conteúdo, como a fazer com que o algoritmo lembre e sugira para você o nosso próximo conteúdo. E fica também a forte recomendação de você se inscrever no meu canal, ou de me seguir, dependendo da plataforma que você estiver acompanhando esse conteúdo, para que você efetivamente receba o próximo conteúdo. Legal? Então, eu vou ficando por aqui, Arki. Forte abraço, até a próxima.